Oi gente, eu sou a Lamper. espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje com mais uma peça, nós vamos fazer essa aqui. Opa, colocar assim. Eu estou chamando de 3D novo formato, porque ela encaixa tão bem quanto a 3D que é a original, né? Ela tem essa pence aqui. E esse formato dela aqui é diferente, tá? Vocês vão ver no passo a passo. Essa aqui eu já tenho no meu canal, né, aqui. Tá? Que é a convencional, né? Agora, nós vamos fazer essa aqui. Uma peça linda que encaixa muito bem no rosto, fica muito bacana. Nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo... Se inscreva no meu canal e acesse o link que está aqui embaixo e peça a participação que eu aprovo. Mesmo que você não queira participar do grupo e goste do que eu faço, se inscreva no meu canal, que ajuda bastante, tá? É... O link do molde está aqui abaixo também, tá? Está escrito link para o molde, né? Por quê? Eu vou ensinar a fazer o molde, tá? Mas... Tô também deixando ele em PDF, para quem quiser imprimir, né? Tem a sua opção também, tá? Me sigam no Instagram, e obrigada a todos vocês, e vamos começar. Vamos precisar de um retângulo de 12, que é a largura, por 18 de altura. Vamos marcar. Dessa lateral para cá, 4 centímetros. Aqui nós ficamos com oito centímetros. Vamos marcar o meio, que é 4 e vamos descer um centímetro. E já vamos fazer isso, fazer uma ligação com dessas, dessas marcações. E aqui só tirar essa pontinha, tá? Pronto. Agora, vamos descer cinco centímetros daqui pra cá. Vamos subir cinco centímetros daqui da parte do queixo, né? Pra cá. Aqui, onde vai ficar a dobra do tecido, vamos entrar, olha, daqui para cá, que aqui vai ser a dobra do tecido, tá? Vamos entrar quatro centímetros. E vamos subir aqui cinco centímetros. E vamos... Fazer isso agora. Vamos fazer aqui uma ligação desses dois, né? Aqui foi quatro e aqui foi cinco. Da onde eu marquei esses quatro até o cinco, vamos marcar também, passar um risco. Vamos agora descer aqui quatro centímetros. Olha, da onde eu marquei os cinco. Vamos descer quatro centímetros. E vamos subir um centímetro. Vamos agora fazer isso aqui, olha. E aqui é só tirar, deixa eu só conferir aqui, gente, ver se eu só marquei um centímetro, não marquei um centímetro, porque eu marquei meio, mas é um centímetro, como eu já falei, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Pronto. E aqui só é tirar essa pontinha. Essa aqui nós vamos esquecer, tá? Aqui é um centímetro. Pronto. E vamos também fazer essa ligação aqui, ó, dos quatro centímetros e mais os cinco. Pronto. Agora, onde eu marquei cinco centímetros aqui na parte do queixo para cima, nós vamos marcar quatro centímetros. E aqui também, na parte de cima, quatro centímetros. Quatro centímetros. Vamos fazer... Vamos agora descer aqui, olha, desses quatro centímetros onde eu marquei, vamos marcar meio centímetro. E vamos fazer isso aqui. Vamos fazer essa ligação desses meio centímetro até esse início agora só é fazer essa outra marcação aqui pronto o molde tá pronto agora vamos cortar Gente, tá aí o molde, tá? Agora deixa o comentário de vocês, ver se ficou melhor para você, vocês nesse ângulo que eu tô fazendo o molde, tá? Deixa os comentários de vocês que é muito importante eu saber o feedback de vocês, tá bom? Gente, vocês estão vendo minha tábua aqui de petwork? Foi um presente que eu ganhei, tá? Ganhei um kit completo. Depois eu vou falar pra vocês de quem foi que eu ganhei. Tá bom? <risos> Vamos lá então. Fizemos o molde, né, tá aqui, coloquei dobra do tecido, tô usando tricoline de algodão, e observe como que vocês vão fazer. Fica assim o molde, Olha. ou seja, assim, tá? Eu dobrei, isso eu faço nas duas peças, coloquei o molde, risquei, Olha, risco também aqui todo, em toda a volta. Só que aqui aonde fica essa prega, essa pence, nós vamos deixar espaço, folga para a costura, tá? Que nós vamos costurar por cima dessa marcação? Tá? Então tá aí. Eu fiz isso nas duas peças tá aqui, elástico. Essas medidas são para mim e o meu, meu rosto, tá? Eu sempre gosto de deixar folga, tá? Pelástico. Eu estou usando aqui o número 6, 20 centímetros eu cortei, tá? Agora eu vou fazer isso. Eu vou passar uma costura. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Por cima do risco, fazer isso nas duas peças... Depois que fizer essas duas costuras, nós vamos fazer isso. Junta, direito com direito. Aqui, né, sempre boto uma uma, uma costurinha para um lado e a outra para outro, Eu sempre faço isso. Aí, nós vamos juntar direito com direito. Vamos costurar... Vou fazer isso, olha. Vou passar um pezinho de máquina. Começo daqui dessa lateral, deixo essa lateral vai ficar aberta para desvirar a peça. Pezinho de máquina. O pezinho da minha máquina é 0.75. Fecho essa lateral e continuo. Aqui eu deixo a abertura aonde eu vou desvirar a peça. Fiz essa costura, vou desvirar. Depois que eu desvirar, eu vou passar bem a ferro. Tá? Pra gente dar continuidade. Gente, então, desvirei, passei bem a ferro. Olha, aqui a dobra da lateral, coloquei a dobrinha pra dentro, né? Essa dobrinha é menos de um centímetro, né? É como se fosse um pezinho de máquina. Tá? Fiz uma costura rente aqui nessa lateral e nessa outra também. Aqui e nessa aqui não. Agora nós vamos fazer isso, observe a peça como é que está, nós vamos dobrar, olha aqui, olha, outra coisa, quando vocês costurarem, antes de desvirar, vocês têm que dar um pique aqui, ó, e dar uns piques também aqui, onde tá curvado, tá? Um pouquinho, tá? Aqui em cima, se vocês recortam aqui, deixando meio centímetro só, né? E aqui também nessa lateralzinha, como folga da costura, não precisa dar os piques. Porque quando vira, fica assim, olha. Tá? Então, agora vamos fazer isso. Você está vendo aqui que tem, né? Essa partezinha aqui dessa curva. Vocês vão dobrar, olha. Dobrar assim. Tá, eu já até passei a ferro dobra bem retinha tá e passa a ferro dobrou Deixa eu colocar aqui um alfinete aí, vem passar uma costura aqui rente, tá? Uma costurinha rente até aqui toda essa parte. Tá? Eu vou passar essa costurinha pra gente dar continuidade. Deixa eu logo falar como é que nós vamos fazer aqui para adiantar. Depois dessa costurinha, olha, observe, depois dessa costurinha, que daqui aquela costurinha menos de meio centímetro, você vai pegar essa parte aqui e vai trazer próximo, bem próximo, não precisa chegar bem aqui em cima, né? Até aqui, olha. Deixa ela assim. Igual como tá aqui, olha, retinha. Tá? Aí, já pode colocando o elástico, fazer isso dos dois lados. E dobrar. Olha, dobra, tá aqui. Dobra bem aonde tá esse cantinho aqui, ó. Né? Dos dois lados. Né? dobrar aqui. Como nós temos bastante espaço deixar para colocar depois esse esse elástico não atrapalhar vocês aí olha coloca aqui em cima essa parte aqui vocês vão dobrar exatamente nessa curvinha aqui ó tá e passar uma costura prendendo bem simplesinha prendeu né Aí, insere o elástico e passa outra costura, medindo da, dessa base pra cá, um centímetro e meio, mais ou menos. Precisa ser aquela coisa, não passa de dois, tá? Para não ficar feio. Aí, passa mais uma costurinha aqui, já com elástico aqui dentro. Tá bom? Vou fazer isso dos dois lados. Vamos lá, então? Vamos lá, gente. Costurinha rente, tá? Tá? Então já fiz todas as costuras aqui na lateral, tá? Agora já inseri o elástico, né? Só é dar um nozinho agora, um por baixo, outro por cima. E inserir aqui para dentro. Nessa canaletazinha aqui, ó. Pronto. Gente, olha que peça maravilhosa. Essa é a legítima 3D em novo formato. Olha que linda. Deixa eu medir para vocês. Aqui ficou doze. A altura ficou quinze. Tá. E aqui nessa lateralzinha fica seis e meio. Ok. Então agora. Eu vou colocar, vocês lembram que na, eu tenho uma dessa aqui no meu canal? Né? Olha a diferença, olha como é que é. Como costura essa daqui, né? E olha é a diferença. De uma pra outra. Olha. Entendeu? Essa aqui fica muito mais bonita, né? Olha, essa aqui, a dobra, tá, fica bem próximo isso aqui, ó. E essa aqui nós já damos um, uma folga, olha. Aqui. Tá? Então, vou colocar para vocês verem como ficou, ok? Então, gente, olha como ficou a máscara. Olha aqui. Caixa muito bem, tá? Ficou ótima. Aproveite bastante, um grande beijo, deixe seus comentários.